Eu sou o Gabriel Jordan, do TRD, e pela primeira vez. Hoje eu vou fazer um Perguntas e Respostas Se você tá ligado, se você me segue lá no Instagram Que é Você viu esses dias que eu pedi lá nos meus stories Que vocês enviassem algumas perguntas E dentro delas eu ia selecionar as melhores Pra responder aqui no YouTube Eu gosto muito de interagir com quem me assiste Geralmente eu faço isso mais lá no Instagram Do que aqui no YouTube Então dessa vez eu tô trazendo pra cá Então se você é novo por aqui Ou então se você por algum acaso perdeu a seleção de perguntas Não deixe de me seguir no Instagram Que é arroba Pra não perder as próximas seleções então se você já gostou da ideia, já dá um like aí embaixo Se é novo por aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhuma publicação E claro, continue assistindo Vamos lá pra primeira pergunta, eu selecionei todas elas e deixei elas aqui na minha frente E a primeira pergunta é a do Bruno como e quando começou a se interessar pelo mundo da beleza? Então, na verdade, eu sempre fui muito interessado em moda desde pequeno. Eu tenho memória já de, de me interessar por beleza desde cedo. Mas se for pra mim escolher uma data bem específica mesmo, eu acho que foi a partir de fevereiro de 2016, que foi quando eu comecei a me interessar mais por maquiagem. E comecei realmente a aprender desde o básico mesmo, que eu não sabia nem, tipo, usar uma base. Ai, eu fazia umas coisas horrorosas. Mas enfim, mas na verdade eu fiquei muito tempo nessa parte básica de maquiagem. Que basicamente só era base corretiva e pó que eu fazia, nada demais. Desde 2017 eu venho consumindo muito conteúdo de beleza na internet, tanto que hoje eu produzo conteúdo de beleza aqui na internet, mas tipo, do ano passado pra cá mesmo, que eu vim começar a fazer mais looks artísticos, mais looks elaborados e.. Tudo pelo que eu me apaixono nesse mundo de beleza Enfim, gente, 2016 Resumindo a pergunta A resposta no caso, né? Aquelas Próxima pergunta, a Ana Beatriz Perguntou, acho lindo suas makes Queria aprender a fazer e colocar cílios Beijos. Bom, não foi muito uma pergunta, né? Mas, obrigada pelo carinho Bom, pra todo mundo que estiver assistindo esse vídeo e quiser aprender A fazer makes, eu tenho alguns tutoriais aqui No canal, então basta você se inscrever E assistir os meus vídeos E sobre colar cílios, basta muita prática Mas nada que um pouquinho de paciência e uma boa cola não resolvo Próxima pergunta, a Laura perguntou Oi Rô, o que você tá achando dessa season nova de RuPaul's Drag Race? O que tá achando do andamento dela? Olha, no overall, eu tô gostando da Season, mas a RuPaul vacilou muito. Particularmente, eu acho que todas as eliminações estavam até que justas, até o momento da Scarlett ser eliminada. para mim, quando a Scarlett Envy foi para casa, foi um choque, porque a Raja O'Hara já tinha dublado inúmeras vezes. Acho sim que a Scarlett devia ter continuado na competição, apesar de eu não achar que ela chegaria até o Top 4. No episódio seguinte, me choquei novamente quando a plastic foi eliminada. Eu realmente esperava ver ela no Top Top 5 ou top 6. E daí pra frente foram todos choques e choques e choques. Porque logo em seguida a Sugar Kane foi eliminada. Eu adorava a Sugar. Eu achei a eliminação dela injusta. Inclusive, achei ela ter ido pro Boromir Injusto. E me choquei com a Nina West saindo da competição. Eu realmente adorava a Nina. Ela, pra mim, era o sweetheart da competição. Na minha opinião, a gente merecia um duplo título de Miss Van Jenny Ellery. Tanto pra Sugar quanto pra Nina, que pra mim elas duas eram o amorzinho da temporada. E Enquanto a eliminação da Vanessa vende, ou Miss Vende, né? eu vou dizer que eu não me choquei. Eu amo a Vende do fundo do meu coração, pra mim ela é uma das queens mais icônicas a já terem pisado palco de RuPaul's Drag Race, mas eu realmente não via ela indo até a final dessa competição da Season 11 talvez eu esperava que como a RuPaul tá sendo meio injusta, meio não, né ela tá sendo injusta nas eliminações eu esperava que talvez ela cortasse a Kyria do elenco, porque pra mim a Kyria ela é muito talentosa, ela realmente entrega looks, em alguns desafios ela desempenha mal, mas no overall ela até que vai bem, então eu esperava que a RuPaul eliminasse a Kyria e deixasse a para pra gente ter aquele drama de Brooklyn versus vende na final, sabe? Mas a RuPaul já adiantou isso pro episódio da semifinais, e, e Pelo menos deixou a coitada da Kyria lá E sobre o top 4 A Kyria não me incomodo muito com ela Eu acho ela muito talentosa Acho que talvez ela deveria ter um pouco mais de personalidade E acho também que ela causa um pouquinho de confusão, né? Quando ela não tá dentro da confusão, é claro Sobre a Brooke, eu acho a drag dela extremamente talentosa Acho super polida na minha opinião, ela é uma das duas queens do top 4 que merece levar a coroa A Megan Ash, eu não suporto a Silky. Por mim, ela teria ido pra casa e a Nina estaria no top 4 Só que também a Nina não me ajuda, né? Porque aquele lip sync da Silky foi tão ruim Eu e ela passou a temporada toda falando que ia acabar com todo mundo no lip sync Quando ela fosse pro bottom two E chega lá e como a própria RuPaul falou, merda e por fim no top 4 nós temos a Evie Ugly A minha torcida vai pra ela Apesar de eu achar que provavelmente a coroada Vai ser a Brooklyn Heights A única coisa que eu espero é que Independentemente a coroa indo pra Brooke Ou pra Eve, ambas cheguem num top 2 Já que o top 4 não foi bem Assim o que eu esperava Mas enfim, próxima pergunta A Selma perguntou Ai eu quando colocar meu meu partido meus vídeos. Porque decidiu estudar publicidade e propaganda na sua graduação Publicidade e propaganda é uma área da comunicação E eu sempre me comuniquei muito bem Além do que eu sempre me interessei bastante pela área da publicidade e propaganda Porque desde pequeno eu sempre gostei dessa parada de produção e de campanhas publicitárias Eu sou apaixonada por essa área desde que eu consigo me lembrar, desde pequeno Eu quero uma formação como publicitário Mas não tenho certeza se eu quero atuar como publicitário no mercado O que eu quero mesmo é que a minha carreira aqui no YouTube dê certo E que eu consiga trabalhar como criador de conteúdo aqui na internet, mas essa graduação vai me ajudar em muito, até mesmo na hora de fechar contratos com outras pessoas fechar ações publicitárias, eu vou saber de tudo sabe, eu vou ter conhecimento da pessoa que tá à frente da campanha, a pessoa que tá por trás planejando tudo. Próxima pergunta o Marcos perguntou como é ser vegana? Tudo bom, meninas? Sempre vegana né? é excelente, entendeu? Eu só como comidinhas da terra, não uso canudos, aquela... <risos> Gente, tô brincando, eu não sou vegana, tá? Isso é uma brincadeira interna que eu e os meus amigos têm, que eu brinco que eu sou vegana. Mas isso, na verdade, é só uma palhaçada que, na verdade, começou por causa da blogueirinha. Que ela sempre fala que é vegana e tal, e isso é um estereótipo de... Blogueiras e criadores de conteúdo, de style influencers, enfim. Agora eu me venho nessa carreira. Sempre que eu vou numa lanchonete, sei lá, eu posso estar fazendo um pedido. Não sei, que tenha carne, que tenha queijo. Mas se eu não pegar o canudo, o que eu particularmente não faço mesmo, eu sempre falo: eu tô salvando uma tartaruga, entendeu? Eu sou vegana. É só essa besteira. Próxima pergunta: A Juliane perguntou: o que te levou a criar o canal? Então, eu acho que na verdade o que me levou a criar o canal foi justamente essa necessidade de me comunicar, como eu respondi lá na pergunta que a minha mãe enviou sobre desse de estudar publicidade e propaganda na minha graduação foi justamente porque eu acho que eu me comunico muito bem e eu quero trazer a comunicação para minha carreira profissional e o YouTube é uma ótima ferramenta porque o YouTube é uma plataforma que te dá a opção de você criar o seu portal e de você eventualmente crescer uma comunidade a nossa comunidade aqui ainda é pequena mas eu sei que eventualmente a gente vai crescer e que eu vou falar para mais pessoas e realmente eu vou poder exercer a minha... Comunicação em uma maior escala do que eu já faço hoje em dia Além do que eu sempre gostei de produzir vídeos a minha vida inteira Sempre gostei de gravar, sempre gostei de editar vídeos Hoje em dia eu não gosto tanto de editar vídeos Porque eu tenho os prazos né pra postar aqui no canal todas as terças e quintas-feiras Mas eu ainda amo gravar vídeos, eu ainda amo me comunicar com as pessoas Especialmente falando sobre beleza Que é o foco aqui do canal, que eu sempre falo de maquiagem, beleza e esse universo né sempre entretenimento com um twist de maquiagem Então é por isso que eu decidi criar o canal ela também mandou outras duas perguntas A próxima é Quais procedimentos estéticos que pretende fazer? Então, gente, é agora que vocês vão me dar watch time Porque eu vou responder horrores essa pergunta Vamos começar Eu quero fazer uma bichectomia Porque eu acho as minhas bochechas muito grandes Particularmente, eu não gosto Eu acho que quando eu for fazer um procedimento estético Essa vai ser a primeira coisa Eu quero muito fazer alguns preenchimentos no meu osso. Quero fazer um preenchimento mandibular aqui Nesse osso pra ele ficar mais marcado Principalmente quando eu tiver feito a minha bichectomia Vai ficar bem mais marcada bem bonito. Um preenchimento aqui na ponta do meu nariz Porque eu acho o meu nariz muito bonito Eu acho ele num tamanho perfeito pra o meu rosto Mas eu gostaria que a pontinha dele fosse mais levantada Eu acho que eventualmente eu faria um lifting de sobrancelhas Talvez eu coloque Botox na minha testa Porque pelo menos o que eu vejo na minha família As pessoas têm facilidade pra ter aquelas marquinhas, sabe? De expressão Então eu já colocaria um Botox preventivo Acho que quando eu fizer isso, torna uns 20, 21 anos eu vou colocar E por último, né meninas? Eu queria muito fazer cirurgia de redução do texto superior que é a redução da testa, ou então fazer um implante capilar, né? Aqui na linha frontal do cabelo, descer ela mais um pouquinho. Eu já perdi as contas de quantos cirurgias eu falei, nem sei se tá faltando alguma coisa ainda. Tenho certeza que deve estar tá faltando alguma coisa. Ai, ah, um dia desses eu também comecei a pensar na possibilidade de eventualmente eu colocar botox, na Minha botox, não, gente. Colocar um preenchimento na minha boca, aquelas que de colocar um preenchimento na minha boca Não porque eu acho que a minha boca é pequena Mas eu queria preencher ela pra ela perder um pouquinho Esses vincos que ela tem, sabe? Eu queria que ela ficasse mais lisinha E certos preenchimentos ajudam a corrigir isso Não corrigir, né? Dá uma amenizada Pois é, meninas, essa foi a resposta enorme que eu dei Pra quais procedimentos estéticos eu quero fazer A última pergunta que ela mandou foi Como que faz pra ter essa pele? Olha, muita maquiagem, muito face tone. <risos> Na verdade, hoje não é o melhor dia pra eu responder essa pergunta, porque eu tô com uma espinha que tá prestes a saltar bem aqui e uma outra que secou recentemente tô com uma aqui também. Enfim, mas eu tomo muitos cuidados com a minha pele eu não vou responder quais nesse vídeo aqui, porque esse vídeo já tá ficando grande e ele é só de perguntas e respostas mas pra quem quiser saber, eu já gravei um vídeo aqui no canal explicando como é que eu removo a minha maquiagem e como que eu cuido da minha pele basta clicar aqui, o vídeo tá bem explicadinho eu falo sobre produtos, falo sobre tudo tudo, tudo, tudo, como é que eu tiro tudo. Então é é isso aí, vai lá assistir. A próxima pergunta é da minha irmã que é qual o teu maior sonho no quesito profissional Claro que construir uma comunidade cada vez maior, né Tirar retornos disso eventualmente Poder interagir mais com o meu público Fazendo algumas campanhas, alguns projetos super legais Mas eu acho que o que eu mais tenho vontade mesmo De eventualmente fazer, sei que não vai ser tão cedo Eu tenho muita coisa pra fazer antes disso mesmo Isso é uma coisa que eu quero fazer mais pro futuro Mas bem no futuro mesmo Eu gostaria de ter a minha própria linha de maquiagem Não necessariamente em parceria com alguma marca Faria, claro Parcerias com outras marcas Pra criar produtos e tal Mas eventualmente Eu gostaria de ter A minha própria marca Sabe? Os produtos lá Com o meu nome Que eu criei Do meu jeito Tudo bonitinho Enfim, essa é uma das coisas Ela também mandou outra pergunta Que é E no quesito pessoal? Olha, meu maior sonho No quesito pessoal ah, Vai ser bonito Tá complicado, viu? Tenho que admitir você já viram Eu tanto de cirurgia Que eu tenho que fazer, né? Uau, gente Capaz de continuar feio Com os sonhos que eu tenho, né? Ah, gente Mas eu sou até bonitinho Vai Não Ha ha ha! é da Ana Jéssica, que perguntou como foi a aceitação quando começou a fazer maquiagem? Eu achei essa pergunta da Ana muito boa, porque na verdade é uma coisa que muitas pessoas, na verdade eu acho que mais muitos meninos que me seguem é, tem dúvida, porque tem muito menino que faz maquiagem também, tem gente que fala na DM comigo que queria muito poder fazer o que eu tô fazendo, que é literalmente criar conteúdo pra internet, mas tem medo às vezes até da família, então do círculo social. Então, no meu caso, a minha aceitação foi até que muito boa, eu diria, mas eu sempre também Enough, sabe? Eu esqueci a tradução dessa palavra Eu nunca me importei muito com a opinião das outras pessoas é, Em relação ao modo de como eu deveria viver Ai, a minha base Ai, nada de mal aconteceu com ela, ela tá inteira Então eu também nunca nem me importei E nunca aceitei que me dessem esse tipo de opinião Então nunca foi um problema muito grande pra mim Apesar de eu entender que eu realmente tenho sorte. Porque não é assim pra todo mundo, principalmente nem pra todos os meninos. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não vai embora ainda, porque se você gostou, não deixa de dar um like aí embaixo pra avaliar esse vídeo. E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e de ativar as notificações aqui do canal pra não perder nenhum vídeo novo. Também já corre lá no meu Twitter e no meu Instagram, ambos são em e me segue. Eu sempre peço as perguntas nas minhas redes sociais. Calma, se você não participou desse, você ainda vai participar. Basta me seguir lá e enviar as respostas pra lá As perguntas, no caso, as respostas eu vou mandar aqui <risos> E é isso aí Comenta aí embaixo qual foi a sua pergunta favorita Se você se identificou com alguma das histórias que eu contei aqui Aquela. Mas é, comenta aí, né? Vai que tem alguém que se identificou E com todas essas perguntas respondidas Eu acho que a gente já vai chegando no finzinho do vídeo Eu sou Gabriel Jordan E esse foi o vídeo de hoje See you